Ô, oh, meu filho. Oi, Pai Benedito. Como é que você tá? Eu tô bem, e tu? Eu também tô bem. Tô velho. É. Mas tô isso velho. é neutro. A velho não é sinônimo de nada. Eu concordo, eu concordo. Já falei isso várias vezes pro pessoal. Não acho que velho é ruim, não, igual tem gente que diz. Eu acho bem legal, na verdade. Eu tenho. Porque já sobreviveu. É, é, um é o estado que eu mais gosto. Passou mais tempo aí, né? Tá valendo? É. É o estado que eu mais gosto, sabe? Uhum. Porque eu tenho a opção de não ficar velho. Olha só. Pois é, só vantagem. Olha que coisa legal. Sim. Na verdade, não, né? Muita escolha, às vezes, é ruim, né, meu filho? É. Então, como eu já sou antigo, eu já brinquei de não ser velho. E velho me coloca numa condição, num arquétipo, onde eu enxergo as coisas de mais forma mais lenta, sabe? Uhum. É como se eu fosse analógico. Mas... Sabe? Sei, eu tô... Tá falhando. Sabe muito. as coisas digitais? Rapidinho. Eu sou na logrenagem. Tá me escutando bem? Tá falhando? Será que é aqui? Não sei. Eu tô te escutando muito bem. Tá, então talvez eu... Eu vou ligar... Responda um pouquinho... Uma, uma coisa digital aqui chamada dados móveis. Tá. Dados móveis. Beleza. Os dados estão se movendo. Sim, sim. É... Será que é igual ao de 35 que os dados móveis se movimento? piwid é? Tá me ouvindo direitinho? Eu acho que eu escuto com atraso, daí eu respondo com atraso e acabo te interrompendo sem querer. Ah, mas eu sou sem problema tudo bem hum. poxa vida é? o médium trabalha tanto para não ter essas tretas e tem essas tretas deve ser porque eu sou muito simples aqui os espíritos é tudo chique né meu filha pois é Aí o sistema está se adaptando com a minha simplicidade mas pode ser minha internet também que não tá. Pode ser também. É. Mas, Mas é... é bom porque é um gancho para a nossa, nossa, nossa aula barra conversa. Uhum. Toda a diversidade, ela, ela traz um bem, ela traz uma condição benéfica. Só que a adversidade é obsoleta do tempo da pedra. Por quê? Porque a situação adversa ela pode ser contrária ou igual. A percepção que traz adjetivos à situação é filtrada pela persona que hum. subtrai condições ressonantes por meio da habilidade da personalidade essa subtração de condições ressonantes ignora de maneira a flexibilizar o que é visto como total ah, entendi. A entendi. pessoa acaba não enxergando o que seria importante ou crucial. Entendi. Deixando lacuna. uma lacuna. Oi? Não, é, eu achei que tinha parado de falar, mas é por causa dessa questão de estar de tá recebendo um pouquinho com atraso. Desculpa. É porque eu sou lento. <risos> A culpa é toda a minha. Hum. Aí, isso gera um, um espaço disfuncional. E a estrutura psíquica é baseada em funções flexionadas, dimensionalmente. Onde essas fricções em um paralelo simplificado daria a um contexto algébrico, né? Ou você, através da álgebra abstrata, em uma metáfora, né? Burrinha, traz a, a, a contextualização de um paradoxo causado pela falta de dados Através da flexionalização dessas dimensões Aí o cidadão, o ser Toma como verdade esses padrões automáticos E, e acaba ignorando a pontos importantes. De maneira consciente ou não consciente, ele acaba não dando importância a essas porções de informações que estão a dispor do ser no grande serve-service da vida. Sim. Então, o lema, consciência e a vida pessoal e comum, conjugado essa coisa com esse lema, né? Conjugado ao cenário que a gente vive, que é bem complexo, bem acinzentado. Nos coloca em um ponto de reflexão. Fazer aferições sem refletir os nossos ideais pode nos colocar em uma situação de uma certa arrogância, sem querer. Arrogância é quando você quer, sabe, você arrogante, uma arrogante sabe que é a pessoa que tô sendo tô sendo arrogante Ah que poder tipo essa o pessoa o tranca é. o tranca rua ele ele ele é um, um ele ele tem um papel sim eu entendo mas eu penso que é mais ou menos nesse sentido algo que tá expressando arrogância porque que é porque tem alguma razão ali é? no caso dele é para o outro ah tá entendi ele faz isso para estigar um papel ele assume um papel ruim sim com amor Estou expondo ele aqui, gente. Ele vai ficar bravo. No caso dele, no caso da, do que eu estou dizendo, é um, um papel onde a pessoa foi arrogante para ela. Para sanar, ou condicionar, ou suprir o um vazio que ela acha que é dela. Mas hum. aí, minha filha, hum. a gente volta às alegações distantes atrás. O vazio que ela acha que é dela é porque ela não está enxergando, através das suas flexionalizações dimensionais, ela não está enxergando dados dos meios eu entendi que bom, deve ser porque eu sou meio lerdo aí eu falo devagar é bom com medo de errar eu achei bom porque dá tempo de ir acompanhando mais fácil a ideia é então o que acontece é assim a pessoa ela acaba percebendo mais o contraste só que numa situação onde, se, a, se um contexto é percebido, é porque ela já tem ressonância com aquele contexto. Né? Então, isso. Ela, ela tem algum tipo de identificação com aquilo, de forma geral, mas ela, ela subtrai isso que é comum a ela e ao contexto, que é ressonante a ela e ao contexto, e foca só no que é contrastante, por isso que ela percebe a diversidade. É. Aí, com base nisso. Que coisa, não é verdade? Eu, eu tô achando que era isso que estava sendo dito. Não, mas você tá certo. Eu tô dizendo. Por que que eu não disse desse jeito que você tá dizendo? <risos> É, minha parte aqui entender, né? Entender o que está sendo falado. É me verdade também. E fazer pergunta quando eu não entendo. E agora vem a pergunta, a parte que eu não entendi. Que é como funciona essa flexibilização das dimensões. Sabe, é. origami? Sei. O origami é uma dobradura. Ó, é? oh, verdade. Eu não tô habituado a ter essas sinapses rápidas, sabe? Uhum. O médio tem sinapses rápidas, eu não acompanho, tenho que ir devagarzinho. Eu tô sempre freando ele, sabe? Mas fica à vontade, tá bom esse ritmo, para mim. Ah, que bom. Então, ah, espero que ele também esteja confortável. Também espero. Ah... É uma dobradura. Para você ter uma ideia... Cada palavra que serve para descrever aquela ideia... Foi uma, uma, uma dobradura de, no mínimo, 16 dimensões no universo pessoal. Uhum. E quanto mais flexível são as dimensões mais flexibilidade você tem na condição da ideia de cada palavra para se unir a outras ideias, para que com isso você consiga conjugar e verbalizar no sentido divino do termo o teu estado e enxergar a sutileza da unidade dividida momentaneamente naquele objeto observável. E você observa o objeto sem objeções e sem ignorar características que estão disponíveis para o seu grau de consciência. Porque quando você ignora características disponíveis para o seu grau de consciência, você acaba projetando em si, através de uma lematização, de uma axiomatização, porque você sabe onde há é o vazio e está acostumado a achar que é teu, você acaba absorvendo intimamente o vazio ou uma falta dissociativa porque ao contrário do, do que foi narrado durante toda a preparação do desenvolvimento desse trabalho para você se desenvolver como semente divina na árvore da existência você tem falta mas é uma falta gostosa como é que eu posso dizer isso? você nasce e vai aprender vai se desenvolver mas você nasce do todo que é e você é uma particularidade do todo que tudo contém. E descobre, através das descobertas de tudo, a, o que constitui você e tudo que está lá fora. Seria hipocrisia dizer que não tem falta. Porque você nasce com tudo, mas falta-lhe a sabedoria, né? o saber, a autoria desse todo. Então, falta isso. Mas não é uma falta que te corrompe, atrapalha, limita, dissocia, destrói, arrumidrota. E aí os termos, a gente pode dar muitos termos para a falta. Então essa falta que associa e te une pois não te não te obriga, mas te convida a uma jornada prazerosa, né? É diferente, é um conceito diferente da falta institucionalizada, que é um problema corruptível da estrutura psíquica desse e, e outros lugares, né, minha filha? É, então, a falta que existe é mais como uma vontade de melhorar, vontade de um direcionamento, é mais como um desejo mesmo. É, o, de, o desejo é, é meio que fácil, né? Uma moeda, né? Tem a falta Sim. e tem o desejo ali, sabe? Sim. Mas isso falta bonitinho, falta do bem. Sim. Sim. Falta, falta, falta, falta legal, sabe? Tipo, me falta arroz, vou passar e comer uma casquinha. Que legal que falta arroz. Ou não falta nada, mas eu tenho vontade de uma casquinha, então me falta uma casquinha. Serei pleno, consumindo a casquinha. Sabe hum. essa, essa, essa, esse, esse prazer? Então, se as pessoas virem, enxergarem o mundo de maneira condizente, ah, com o, o grau de consciência, elas poderão ter mais espaço na cuca, para viver essas faltas uh, que associam ela ao todo. Sim, eu entendi. Uh, essa parte da falta, né, que tem a falta que é mais como se fosse uma, uma vontade, uma descoberta, né, uma possibilidade de estar de, de, de em um outro contexto, de experimentar alguma outra coisa, de, de vivenciar né alguma coisa diferente do que tá acontecendo agora e tem a falta que é sofrida. triste é, é essa faceta né da, da falta atribuída né a esse a esse contexto social que, que nós que nós vivenciamos sim mas a parte da flexibilização das dimensões e como que isso se relaciona com com essa subtração de coisas que são comuns ainda não está clara para mim. É isso aí é a nova fase né, de uma longa jornada de descobertas, gostosas como gordura. Então tá, é só a introdução. É, eu tô, tô introduzindo, né, isso, e o objetivo é gerar uma reflexão para o que já está disponível, que é enxergar algumas coisas quando a gente tá mais tranquilo, mas não agora. Então a gente sempre vai retornar aos sonhinhos que a gente tinha lá no passado. Uhum. Tudo desse trabalho, né? Sim. Ficar no agora, desejar, experienciar e etc. Legal, gostei. Que bom. Então fica em paz. Fica com Deus, em Deus e por Deus. Gratidão.